Nossa estratégia para promover essa visão de jogo entre as pessoas é aquela estratégia que, que utiliza as ferramentas de, de rede social como uma ferramenta para conexão, né? é a conexão entre pessoas e a conexão de pessoas com ideias. A gente apresenta o é o que é que está no centro do jogo, né? que é justamente a camada que você vai jogar. Uma persona é, digamos, uma pessoa imaginária que a gente vai criar para que ela tenha é, sua própria linguagem, sua própria forma de se comunicar, sua própria personalidade, e que, digamos, essa personalidade a gente vai dar vida e vai dar é, voz através das redes que o projeto vai é, utilizar. É a missão de conectar pessoas, de conectar amigos. Essa é a ideia por, por trás do Facebook, é por onde ele se baseia. Então, o que ele faz, utiliza para fazer isso, a estratégia que ele utiliza para isso é trabalhar nos relacionamentos. A, a missão do Twitter é justamente ser uh, uma fonte de notícias. E a estratégia que ele usa para isso é trabalhar com notícias curtas. O jogo do Google, no início do quando o Google começou, era o jogo de... Uh, organizar a web, mas o Google já evoluiu, já conquistou o mundo e hoje tem uma missão diferente, a missão atual do, do Google é a missão de socializar conteúdo. Conexão é uma coisa que é um pouco mais do que é, uma conexão de internet, uma conexão de IP, né? é, conexão é uma coisa que, que surge e acontece entre pessoas.